O que interessa, por exemplo, para uma pessoa, é, desconstruir a imagem de Mandela, na tua opinião? Ah, bom, ele era um símbolo de resistência... Não, mas, não, mas vamos lá, você sabe, isso é verdade. Ah. Aí você entra, na, você entra no, no, no Twitter de uma pessoa dessas aí e você vê um thread sobre o Mandela. Uhum. Para pra provar para as pessoas... Mandela, o Mandela foi do Partido Comunista, o Mandela é a favor da luta armada. Até porque, até porque é legítima é, luta, é, você, você, a luta antirracista, mesmo que seja, sobre, mesmo que seja uma luta é, que seja armada, é uma luta em legítima defesa, na minha opinião. É, depende de como ela é feita, né? Se sair matando os caras só porque eles são brancos... Não, não. É, não. Né? O, caso não... Da, o caso da África do Sul era legítima defesa, porque... Não tinha gente, o Apartheid lá. O Apartheid, Sim. né? O Mandela, o Mandela foi a favor da luta armada. O Mandela foi a favor da... Foi, foi, foi militante do Partido Comunista. O Mandela é amigo do Fidel amigo do, do Kadhafi, que foram dois líderes que ajudaram o movimento, o movimento resistência sul africana Por causa disso, ó, não leve a sério a irmã dela, porque ele não é santo, a quem andava com ele. Ah. Então por que, que a pessoa não fala logo o seguinte, olha, pessoal, o apartheid era um regime legítimo, tá? Aqueles negros não tinham que estar no poder, eles tinham que estar vivendo nos, nos bantos banto, banto, banto que eles viviam, que eram os a, os, o, o, onde eles, os recadinhos que eles viram no, no, dentro do país. Por que, que a pessoa não fala direto isso? em vez, em vez, de, em vez, em vez de, de, de desconstruir a figura do Mandela, a histórica do Mandela, e ela falou só, só a verdade, inclusive, do Mandela. Mandela foi comunista, Mandela, tudo isso aí. Mas é eu nem repito... Não é perfeito. Não, não é nem perfeito. Eu, é você... uma questão de legítima defesa. Não, claro, se tem um país invasor que está ocupando... Não, a, a, a, a luta antirracista... Eu vou te falar uma coisa, eu vou, eu vou voltar. É, em um país racista, você ser, você ser antirracista é uma obrigação. Mas, por exemplo, o Brasil é um país racista? Claro! E como que seria uma luta armada no Brasil anti, anti racismo? Assim? Mas o, o Brasil, o Brasil, o, o, o primeiro que já existe uma luta armada no Brasil, mas, é entre mas mais do porque... tráfico. Não, não é do tráfico. <risos> hoje, hoje, hoje a polícia em São Paulo e no Rio, por exemplo, escolhe quem, quem vive e quem morre, meu amigo. Bom, eles matam muita gente. É que tem muito, muito crime organizado, né? É, não, ruins, né? É, é primeiro que é, o que menos morre é gente ligado ao crime organizado. É a primeira, a primeira... Sério, eu tinha a impressão que era o contrário, Não, cara. É, é, é o que menos morre... É... Não, existem estatísticas que provam que 90% das pessoas que, mor que são mortas nesses confrontos são né, é é pessoas comuns, não são gente, pessoas ligadas ao, ao narcotráfico, ligadas ao... Sabe? E o engraçado, né? É, 70% ou mais é negro. Então existe. É, não vou, eu não vou nem falar que é, uma, que é conscientemente da parte do Estado. Não vou, nem, não vou entrar nesse mérito. Mas que existe, sim, uma, uma violência, uma violência direcionada aos pobres e aos negros no Brasil aberta. Mas é que é foda. Tipo, chega um, policia, uma, um helicóptero da polícia lá na favela, os caras atiram com anti antiaéreo, tá ligado? É meio absurdo. É, eu já pra... A gente já meio vive um narco, Estado forte lá no Rio, tá ligado? Você já parou pra pensar? Hum. Já parou para pensar, por exemplo, por que, que por que que, por que que não chega fuzil e fuzil e e, e ponto 50 naquelas metralhadoras antiaéreas na Palestina, por exemplo? É bom, eu não faço, eu não conheço muito. Os aquilo. americanos não deixam. Por que que na, na favela do Rio de Janeiro? Porque os políticos vendem para eles. Não, é, não <risos> é, é, é, é exatamente isso. Sim. Ou seja, quem, quem é hoje quem é hoje o maior, o, maior, o maior lobista hoje de arma no Brasil hoje? Não sei. Já Bolsonaro? Ah, tá. Sim, ele é o que é mais... Ele maior... é o maior lobista hoje da indústria armamentista no Brasil. É ele, é o próprio, o próprio presidente da República. Mas você não é a favor que o, ser, uh, o cidadão tenha uma arma? Porque... Não. Não? Não. Mas... Não. Putz, é legal ter uma arma, assim, para se defender. Você, ainda mais se você tá numa, num lugar perigoso, que você tem muito assalto, muita invasão de casa. É... Eu ia gostar de ter uma arma, assim, pra me defender. Primeiro, prime... primeiro, que, primeiro que criminalidade, nesse caso, narcotráfico e tal... É, já está provado e comprovado com trabalhos científicos, é uma coisa que eu não entendo, mas existem trabalhos científicos tratando disso, hum. de que é, a guerra contra as drogas deu errado. Ah, isso aí não precisa nem de trabalho deu, científico, não, é não. só ver a o que guerra, tá acontecendo a guerra, no mundo. Não, Mas é bom, é bom falar em ciência, deu errado. Uhum. Deu errado. Tá? Concordo. Você, você, é, as pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo, lá no morro, elas vendiam cocaína, vendiam, vendiam maconha, até a década de 80. E a polícia não encheu o saco delas. Uhum. Né? Era uma coisa meio que. sabe? É um legal. É, sabe? de fachada. Na medida, que você, na medida que você cria uma demanda mundial, porque os americanos viram um hub de arma no mundo, né? Ou seja, agora a Ucrânia está vindo um hub, né? Os Estados Unidos estão só um hub armamentista do mundo, né? Uhum. Então você cria, uma, você cria uma base de oferta e você vai ter que. vender, que... sempre vender, vender. Vai ter, vender, vai ter vender, que vender. vender. Ou seja, o Rio de Janeiro e o Brasil viram uma reserva de mercado para a indústria armamentista muito grande. Então, então as polícias militares passaram a se passaram a se armar até os dentes para enfrentar o inimigo, Estava ali, tava ali parado no canto dele. Entendeu? Quando na verdade, na, na verdade, você você, você seria muito fácil acabar com você enfrentar um narcotráfico por duas por duas vias. Primeiro, a, a a, libera, a libera, legalização das drogas? A legalização de, de, de maconha, pelo menos. E cocaína também. Não, pode ser se cocaína. Não, se liberar cocaína, não resolve, porque tá. a cocaína dá muito não, se, você libera, se você liberar cocaína, você quebra a base material do, do narcotráfico é, também. Se, eles não tinham dinheiro. Segundo, de, de segundo. dinheiro da onde? Segundo, finança, meu amigo. Porque o problema não é o cara que vende vende ali, que tem aquele troquinho ali. O problema é que o problema é a finança. Se você rastrear as operações, essas, as operações usar usa o Coaf, por exemplo, você rastreia você chega no de, onde, de, onde, de, onde, de onde vem a grana, entendeu? Sim, pega o Estado. Né? Não, não. Você, você pega... Você sequestra você é, a grana. Sabe, você, você mexe no sistema financeiro. Sim, sim. Você o PCC você, tem você, você, também. você economiza sim. bilhões de reais em, em armas, em equipamento para polícia, se você fizer isso. Ah, sim. Eu acho que o que acontece no Brasil hoje é uma tragédia. Essa guerra contra as drogas faz com que muitos policiais morram também. Todos os Não, dias, sim, os dias, exatamente entendeu? isso. É tipo, é colocar a população contra ela mesma. É quase uma guerra civil. É uma guerra mas, civil mas, que a gente tolera. 60 mil mas, mas mortos é ano. Mas, mas é uma guerra civil. O Brasil, o, Brasil, o Brasil mata mais que... O Brasil se matou... No, vamos pegar a Síria, por exemplo, começou a guerra civil em 2011 até hoje, né? Uhum. E pega o Brasil. O Brasil morreu mais gente uma, uma, por arma de fogo, que é a Síria, meu amigo. Não, sim. sim. Sabe? Então, Era, Agora, é assim agora a liberdade das pessoas terem arma. Pessoal, eu não consigo conceber, eu não consigo conceber como ser humano e humanista que eu me vejo, alguém... alguém, alguém, alguém Trabalha que é pós de ter que matar uma outra pessoa em dada situação. Porra, se, ó, você tem mulher, certo? Chega um cara na tua casa lá, armado. Ele quer estuprar a tua mina. Você não ia querer ter uma arma? Eu qual, ia querer ter uma arma, qual é a porcentagem de... de, de porcentagem, vamos pegar os crimes do Brasil. Qual que é a porcentagem de crime que é, de, que é exatamente esse roteiro? O cara invade uma casa Eu não e sei. Tal. Quantos, quantos uh, crimes são. por mês que, aí? Coloca não, a porcentagem. Por que é que acontece? A... Uh, uh, eles se pegam em... o pessoal do, do, do, que defende o, o armamentismo, de amar a população, não sei o que, a liberdade de amar a população, porque no fundo não é uma população para se defender de bandido, tá? Só tem isso aí. Pra... Não, não é para se defender do Estado não, também. Não, é para defender para defender a propriedade privada. Também. Ou seja, também é, é, é, é, é isso que é isso que eles que, é isso que eles que eles querem, porque eu vejo a propriedade privada como algo histórico, ou seja, vai, vai, vai chegar uma hora que ele vai ter que vai ter que ser, vai ter que ser substituído por outra coisa. Eles vêm como algo sagrado. Entendeu? Por que, que vai ter que substituir... Pelo quê? Pela própria... É que se não é privada, é, é de algum ente, é público, né? Público. Aí tudo vai ser do, do, dos caras que comandam o Estado? Eu não, não acho uma boa ideia isso aí. Na China tá funcionando. Mais ou menos, né? Não, mais ou menos não. O país cresce há 40 anos. Agora tá indo pro, pro caralho, né? Está com crise lá. Pra crise? Cacete. É, o Cri PIB dele cresce, que caiu pra cacete. Crescer 3% ao ano? É, c... Para quem estava é, é, acostumado a crescer 30? Só que eles escolhem como crescer hoje, Monark. A China hoje ela ela, ela, ela, ela reuniu condições. <risos> condições institucionais, políticas e mecanismos de, de planejamento econômico é, e de utilização é, para a de planificação da economia, de, de, de inovações tecnológicas disruptivas, como o 5G, o Big Data, a inteligência artificial, que eles, e que eles escolhem como crescer hoje, cara. É, eles, pô, eles mas, podem... mas se eles escolhem como crescer, por que, que eles estão escolhendo 3% só? Porque não 20%. Não, não, porque não precisa crescer 20%. É, pois gente pobreza ainda lá, pô. Não, na pobreza, a pobreza extrema foi eliminada na China. Bom, eu não sei os dados, mas não, eu sei não, que tem muita gente não. lá, né? Tem quase 2 bilhões de não, gente. Tem um ponto não, tem 1.4 bilhão. Muita... A pobreza extrema foi, foi, a pobreza extrema foi, foi, foi eliminada, extrema. Sim. O que para mim é um feito semelhante ao que é a chegada do homem na Lua... País, um país com aquelas condições geográficas, com um bilhões de habitantes. E um país que teve duas mil greves de... Duas mil... É... A gente pode confiar nas estatísticas? Eu não confio nem nas estatísticas dos Cara, Estados Unidos, você acredita, você acredita nas estatísticas do Banco Mundial eu e do acredito, FMI? Eu não acredito em nenhuma estatística... Não, eu acredito. Banco Mundial e FMI, eu acredito. Você acredita? Acredito. Banco Mundial e FMI são duas bases de dados que eu utilizo nas minhas pesquisas. Tá. Tá? E quem alimenta o Banco Mundial e FMI de dados? São as, são as biros de estatísticas de, de cada país. E esses países seguem padrões e métricas, né? Que são estabelecidos pelo Banco Mundial e pelo FMI. O Brasil já pra caralho em estatísticas? O Brasil? Já não fez uma maquiagem em estatística? Cara, já não rolou umas paradas assim? Cara, você pode maquiar, por você exemplo... Você acha que o político não maquia estatística? Você pode, maquiar, por Eu exemplo, acho. você pode maquiar, por exemplo, um dado. crescimento econômico. O ah, X, ou Por exemplo, X. o desemprego hoje não é meio maquiado? O desemprego... Né, a questão que você... O, é que se criou... Muita então, é, gente... A ciência avançou social a tal, a tal ponto em que, em que você pode falar, hoje existe formalmente formalmente 12% de desempregados. Só que... E as pessoas que pararam de procurar, não, né? Porque já, já, já, já passou a surgir, a história demandou o surgimento de uma outra categoria para explicar um fenômeno. Então, o trabalho precarizado e o subemprego passou a ser uma categoria, uma regularidade econômica do capitalismo nos últimos 20, 30 anos. Sim, mas então, é meio maquiar, né? Falar, ah, 12% de desemprego, não tá tão mal. Mas, porra, a verdade é que não, sim, conseguir um emprego não, no Brasil é um inferno, não, não, é muito não, difícil. Não, é, hoje, é 100 hoje você tem no Brasil 100 milhões de pessoas que não fazem as três refeições diárias. Sério, tudo mil... isso? É, 100 milhões de pessoas. Eu acho que não é tanto assim, não. Eu conheço um monte de gente, não vejo tanta gente assim. Cara, Se você eu... já andou pelo centro de São Paulo? Se fosse metade da pessoa... Você já andou pelo centro de São Paulo? Já, sei, então, eu já vi muita eu... gente em restaurante, não. mais Cara, não, que na rua passando não, não. fome. É 1%. igual falar que no Rio, por exemplo, todo mundo é vagabundo, está que, que na, na praia de segunda-feira está lotado. Não tem 1% da população no Rio na praia de segunda-feira. Eu, eu, eu já vi gente, por exemplo, falar, por exemplo, que no... Que no... Ah, o Rio de Janeiro... Ah, Olha como só tem vagabundo aqui no Rio, né? É... Vai na praia de segunda-feira. Pô, quem tá na praia não é nem 0,5% da população. E eu já vi gente rica falar isso, meu amigo. Né? Não é cara desinformada, a gente que tem que ir pra não sei o quê, sabe? Não que os países tropicais são pobres, que as pessoas não trabalham porque elas gostam de moleza. Eu já ouvi gente com... Ah, sabe? não, isso é uma... O centro de São Paulo hoje parece que parece um campo de refugiado, meu amigo. A rodo... Eu vim de rodoviária no Rio e vou voltar de rodoviária, Tá? Cara, a rodovera do, do, do Tietê, por exemplo, aquilo ali é uma, é uma coisa impressionante. Entendeu? Sabe? Sim, tem muita... É um, muita é um grau É um grau de... É um grau de... É um grau é um Absurdo de, de pobreza De abandono, do, né? Social. De abandono. Entendeu? Ou seja, é... O negócio tá feio. Mas ah. sobre as estatísticas, entendeu? Eu, eu confio. No, no geral, eu confio nas estatísticas. Porque o IBGE, por exemplo. IBGE. Rapaz... Os, existem quadros, talvez os quadros mais brilhantes da inteligência nacional brasileira Trabalham em órgãos como o BNDES Em órgãos como, como o IBGE É muita gente, muita gente capaz Mas faz um tempão que o IBGE não faz um censo lá, um negócio assim Não, não pode que o Bolsonaro não deixa, né? Sim, mas isso aí não deixa desatualizado pra caralho Deixa, deixa uma série de coisas desatualizadas A gente nem, nem sabe o que tá acontecendo mas... no Brasil de verdade, assim Se for para pensar, a gente não tem cara, os dados, agora né? tudo esse é giro há é de 100 anos, né? Que é todo, tudo o cara coloca sigilo, né? O, o, é, isso o, foi no cartão corporativo né? Os negócios Sabe? Assim. Mas o, o, o, o IBGE, por exemplo, que é o que produz os nossos dados, ali você tem técnicos que, que trabalham ali que são altamente capacitados. Eu vou além. Talvez as, as grandes mentes do país estão no BNDES e, do, e no IBGE no, no Brasil. Ah, não, eu não, não, não duvido disso, mas... Assim como na China, por exemplo, as, a, a boa parte das grandes mentes chinesas trabalham no Bureau de Estatística do país. Sabe por quê? Porque esse Biro de Estatística, por exemplo, ele é parte de um todo que envolve o quê? Um sistema de planificação econômica que, que, que, que tem a obrigação de se virar nos 30 para, gerar, para, que o, para que o país possa gerar de 11 a 13 milhões de empregos urbanos por ano. Ou seja, a tarefa de um cara hoje que trabalha na, no Sistema Nacional de Planificação Econômica, na China, que é um engenheiro, um economista, de, eles entenderem como funciona aquela economia, qual que vai ser o, ponto, o próximo ponto de estrangulamento daquela economia, onde vai dar merda, né? Uhum. eles conseguirem prever isso né? e entregar para o Estado quais são as inovações necessárias e institucionais, as medidas que têm que ser feitas para aquilo ser desatado e para que o país possa gerar de 11 a 13 milhões de empregos ao ano, ou seja, isso não é brincadeira, meu amigo Sim. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch para não perder nada, segue a gente lá